jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotoVlog Belém. Qual é o papo? Mais um dia nublado em Belém do Pará. Agora são 10 da manhã. Essa tenderé aqui ó, branca, o cara trocou. O cara tinha uma CB500X, trocou numa tenderé 250. Não sei dizer os motivos que eu não conheço o cara, mas foi em teoria, né? Porque. Sempre que eu passava, eu via essa CB aí. A CB500X está no mesmo lugar que está a Teneré hoje. E já faz umas 5 vezes que eu passei aqui. E não vi a CB e vi a Teneré no lugar. Então, suposto, supostamente, o dono trocou a CB500 pela Teneré. Não sei dizer porquê. Não sei se estava caro ou sim. Resolveu. Não sei porque vendeu. <risos> não sei porque que uma coisa mais em conta coisa do tipo mais uma coisa é fato a tuneré ele comprou tá bem bonito modelo atual também né estou andando na garupa com um capacete de reserva que eu trouxe minha mãe do trabalho e ainda estou com com a calça da moto sky para chuva amarrado lá na, na traseira também porque tá com uma cara de chuva e eu não, não quero me molhar novamente. Ainda mais a calça que tem um pouco, então eu preciso muito estar de calça durante a semana. Então eu não tenho planos de precisar lavar elas durante essa semana. Aí por isso eu já estou vindo precavido. Ainda mais com a cara de chuva que eu amanheci hoje. Né? O que é bacana aqui é aqui em Belém, pelo menos das vezes que eu já vi, é o pessoal tem bastante cuidado com o pessoal que está iniciando. Sabe quando dá é aquela estancada e trava o trânsito, aí o pessoal meio que entende que a galera está aprendendo. Não fica aquele pelo menos eu, eu de Belém nunca vi o pessoal está aprendendo a estancar o carro, ficar quando o semáforo abre, né? E ficar buzinando na, na traseira do cara pra, pra ele sair logo do lugar. Não sei porque. Não sei também, também na questão de tu, aceler, tu buzinar pro cara sair logo e ele se agoniar, ficar mais nervoso e demorar mais a sair, né? Isso também é uma, uma teoria válida, do porquê as pessoas não. Porque, do porquê as pessoas respeitam né, os dos iniciantes então acho que também isso faz bem sentido assim de não, não vou nem buzinar porque porque o cara vai se apavorar e aí ele vai acabar vai acabar estancando o carro mais vezes e não vai ser do lugar a vinda perimetral lá da embrapa esticar um pouquinho hoje eu tô a fim de esticar um pouco faz tempo que eu não pegava na moto minha moto não está na reserva você vê que não dá o trânsito não está deixando vou ultrapassar isso só pela direita é como se o cara que tá na direita, na esquerda, tá devagar e tá é só pela esquerda, né? Como que tu vai ultrapassar pela esquerda se o cara que tá na esquerda tá mais lento que a tartaruga? É só isso aí, gente. É o do vídeo por aqui. Um excelente abraço a todos. Tenham um forte dia. E até o vídeo próximo Valeu, fui!